Flamengo vence o São Paulo depois de quatro anos sem vencer o tricolor paulista. No vídeo de hoje eu vou comentar um sobre desse assunto. Vamos então, começando o vídeo falando do assunto aqui do Flamengo, porque o clube, quatro anos sem vencer o São Paulo, né? Flamengo hoje quebrou o tabu, né? O Flamengo nem conseguia, né? Nem conseguia vencer o São Paulo, né? Nem. É inacreditável. Renato Gaúcho botou esse time para ir pra cima. né Você vê aí em 2019, o Flamengo acabou empatando no Morubi, né empatou no Maracanã, né? empatou no. Perdeu no... no Maracanã, né? No ano passado, brasileiro no 2020, e perdeu... e perdeu na 38a rodada, né? Na última rodada contra o São Paulo. O Flamengo acabou. Constando o título, né? Então, é isso aí. O Flamengo ele é um time, time que tá começando. Michel tá... Time... É, não, tô, não tá começando. Tá jogando muito bem o Flamengo. Com o Roger Sene Não jogava nada. Não jogava nada sequer. Jogava, jogava nada. Vitinho, né? Vitinho não, não ganhava uma, né? O Michel também. Só fazia os dribles dele. Né? E hoje, ó de parabéns, ó. Hoje, hoje é o Michael e Vitinho melhoraram o futebol dele Eu quero que eles continuem assim, com esse futebol bonito, maravilhoso, né? Que é é muito bom ver um jogador, né? Você tá vendo um jogador que não tá jogando nada e depois fica com crédito com o jogador e faz uma boa partida, né? Vitinho hoje não entrou, né? É, hoje o Vitinho entrou, né? Mas é, entrou na, na reta final, né? Michel também entrou, também tava no banco e entrou aí, né? Mas eu achei assim a falha do roteiro K, né? O roteiro K fez uma falha danada, danada mesmo. Uma falha danada aí, né? Porque o São Paulo acabou fazendo gol do. Acabou fazendo o golpe do placar Viraram freguês, né? Então, então O que a gente pode fazer, né? Virar freguês e o Flamengo vencer lá, né? Agir em campo Então Flamengo com esse resultado Fica na sexta posição, né? Vocês fasco para está vencendo O Internacional E aí o próximo jogo do Flamengo É o ABC, né? O grupo de letrinhas, né? O ABC... O ABC vai pegar o Flamengo. Esse jogo vai ser no Maracanã. Quinta-feira, Flamengo e ABC. Depois é o Corinthians. E depois, depois volta a campo em Natal. Jogo de ABC e Flamengo. Jogo, jogo da volta da Copa do Brasil 2021. Bom, já o São Paulo enfrenta o Vasco no Morumbi. E depois vai enfrentar o, o Vasco no jogo da volta no São Januário. O São Paulo fica ali pé da zona de rebaixamento, né? O Sport ainda vai jogar. E aí o Flamengo fica ali. Já falei aqui, fica na sua posição ali, tá? No tem fica ficar na sexta não, fica na quinta, na quinta colocação. Que eu errei aqui, dá? Tá? Na quinta colocação. Então vamos. Tem jogos importantes, o Flamengo vai ter que agir. Então, vamos para cima deles, Mengo, porque tem dois jogos a menos e a gente vai ter que vencer os dois jogos a menos, tá bom? Isso foi o vídeo de hoje, não é inscrito, se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder o vídeo e deixe o like, porque o teu like ajuda mais no nosso canal, tá bom? Te vejo no próximo vídeo, até lá, fui!